Quer aprender a fazer deliciosos pastezinhas de Natal? Vem comigo que eu vou te ensinar! Olá, meus lindos! Hoje eu venho compartilhar com vocês um clássico de Natal. Pelo menos é um clássico na família Anjos, ou seja, minha família. A gente adora essa receita, ela tem que ter todo ano lá em casa e é muito, muito saborosa. É um delicioso pastel recheado com beijinha um beijinho de coco. Muito delicioso! Então, vamos para os ingredientes! Para massa, a gente vai precisar de 3 xícaras de farinha de trigo, uma pitada de sal, 1 xícara de leite, 1 xícara de leite condensado, um ovo, 1 colher de sopa de manteiga e 1 colher de sopa de fermento em pó. Para o recheio, 100 gramas de coco ralado, uma e meia lata de leite condensado e uma colher de sopa de manteiga. A gente vai começar a nossa receita hoje pelo recheio, que é um beijinho de coco super delicioso. Mas antes de eu começar aqui, não esquece de dar seu like nesse vídeo se você gosta desse tipo de receita e de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, porque a gente está aqui, religiosamente, todo domingo, trazendo receita gostosa pra você. E eu devo dizer que o nosso especial de Natal, nossa, ele tá delicioso! Então, não se esquece de se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos. Agora, vamos começar a fazer nossa receita. Eu tenho aqui meu leite condensado, aqui eu tenho uma lata e meia. Junto com meu leite condensado, eu tenho coco ralado. Aqui eu tô usando coco seco, mas você também pode usar aquele coco... fresco, né? Aqui eu estou usando coco seco, mas você também pode usar coco fresco. E uma colher de sopa de manteiga. Agora a gente vai só ligar o fogo e cozinhar aqui até chegar no ponto de brigadeiro. Agora que nosso brigadeiro chegou no ponto, como vocês viram aí, eu vou transferir isso daqui para um pratinho, cobrir com plástico filme em contato e levar para geladeira para esfriar. Agora que nosso recheio tá lá esfriando, a gente vai fazer a massa do bolo. É uma massa muito simples, eu vou fazer aqui na batedeira, mas se você não tiver essa batedeira que tem a raquete, você não precisa fazer na batedeira, você pode só fazer no... Na mão mesmo, eu estou fazendo aqui porque aqui é mais fácil, então vamos lá. Eu vou botar o leite condensado. Lembrando que aqui na massa do bolo vai só meia lata de leite condensado, mas se você quiser aumentar a massa na massa do bolo, aqui na massa do pastel vai só meia lata de leite condensado, mas você pode dobrar essa receita muito facilmente e ter pastéis gostosos todo dia. Ah. Essa é uma ótima receita para fazer e deixar no freezer, já prontinho. Depois só fritar, sabe, na hora e comer aquele pastelzinho quentinho. Ai, chega a saliva. Vou colocar aqui meu ovo. Então, recapitulando, aqui tem leite condensado, manteiga, ovo. A gente vai dar uma batida inicial para mostrar esses ingredientes. Agora que a gente já misturou bem esses primeiros ingredientes, é só incorporar tudo. Eu vou adicionar o leite. E bater mais um pouquinho. Misturou, tá pronto. Agora a gente vai adicionar a farinha de trigo misturada com sal e o fermento em pó. Eu vou dar só uma misturadinha aqui de leve. Fazendo pouco desastre. É, sou eu, gente. E vou colocar esses ingredientes aqui na batedeira. Não precisa de colocar por partes, nem nada. É só derrubar tudo lá dentro. A receita é bem fácil de fazer. Misturou tudo, tá pronto. Mistura tudo. E esse é o resultado final da nossa massa. Ela fica assim, mais molinha mesmo, é normal. É uma massa muito simples. Mas qual é o segredo agora? Agora a gente vai envolver a nossa massa em plástico filme e deixar ela descansando por uma hora, que é o mesmo tempo que vai precisar para o nosso recheio esfriar e depois a gente segue. Então, te mostrar pra vocês o que é que eu tenho aqui. Eu abri a minha massa com um rolinho, fui só abrindo no rolo, até ela ficar mais ou menos nessa finura, uns 5 milímetros. E agora eu fiz o quê? Eu tenho um cortadorzinho redondo e eu tô usando ele. Mas se você não tiver um cortador, você pode pegar um xícara, um pires, o tamanho do pastel que você quiser fazer e só cortar a sua massinha num circulozinho redondo. Ou se você quiser cortar quadrado, você corta quadrado. Você sabe o que eu digo sempre, que na sua casa você faz o que você quiser e como você achar melhor. Mas uma coisa que eu tenho que dizer, eu abri minha massa aqui entre duas folhas de papel manteiga. E às vezes ela é uma massa um pouquinho mais molinha e às vezes ela fica um pouco grudenta. Se ela grudar, é só jogar um pouquinho de farinha, espalhar bem e continuar abrindo e jogar mais um pouquinho de farinha espalhando até essa massa abrir completamente. Não é difícil, é bem fácil. Pega aqui seu cortadorzinho. Eu não vou fazer a massa inteira aqui por motivos de se eu fizer a massa inteira só tem o Bruno e a gente vai comer a massa inteira sozinhos, então não queremos isso. Mas ela é uma ótima massa, como eu já disse, para fazer e congelar. Então você pode fazer ela congelada já com recheio ou pode congelar sem recheio, tanto faz. Aqui, agora que eu tenho minhas, meu circulozinho aqui já cortado, deixa eu mostrar para vocês. Eu pego aqui uma porção de recheio. Tem que ser generosa, tá? Tô vendo aqui. Ajudo com o dedinho. Aí eu seguro a massa na minha mão, com cuidado, porque esse dedinho tá sujo. E encosto uma ponta na outra, já apertando pra essa massa ir grudando uma na outra. Porque senão ela não fecha direito e se ela abrir no olho é uma bagaceira. Então, dá aquela apertadinha pra garantir. Agora, no meu potinho aqui, eu tenho farinha de trigo e um garfo. Eu sujo meu garfo na farinha de trigo e vou apertando. Se eu sentir que esse garfo tá grudando na massa, eu ver aqui, mais um pouquinho de farinha e continuo apertando. Vira, faz a mesma coisa do outro lado. E é esse nosso pastelzinho. Eu vou finalizar aqui. Agora a gente só precisa de óleo para fritar e depois a gente vai envolver esses pastéis em açúcar com canela e eu mostro pra vocês. E agora a gente vai só fritar nossos pastéis. Tem aqui meu pastelzinho, meu óleo já tá na temperatura. Coloca aqui. Lembra de sempre nunca colocar muitos ao mesmo tempo, porque senão você baixa demais a temperatura do óleo, uns dois ou três é suficiente. Ah, eles incham um pouquinho no óleo, lembre que essa massa tem fermento, então é normal ele inchar. E esse é o resultado dos nossos pastezinhos depois de frito. Vocês viram fazendo marabalismo de lá pra cá, porque claramente não houve planejamento na disposição dos pratos, mas é assim. Tirou ele do óleo, secou um segundinho, já joga na sua canela, porque se você deixar ele secar muito, o açúcar com canela não gruda. A quantidade de canela é a gosto do freguês, né? Então, deixa eu mostrar pra vocês. Esse a resultado do nosso pastelzinho, ele fica a coisa mais fofa. Isso é o que acontece quando não fecha direito. Mas como esse, assim, ele fechou sem, ainda ainda é aproveitava. Então a gente vai ser o quê? O feinho a gente faz o quê? A gente come. Os bonitos a gente serve. <risos> Vamos lá experimentar esse pastel. Eu só tenham paciência comigo porque ele tá quente. É uma das coisas mais incríveis que vocês vão experimentar nessa vida. Vocês precisam fazer essa receita. Sério. Faz essa receita. Não só faz, como também compartilha ela com todo mundo. Ou então compartilha ela com uma pessoa para fazer pra você. Por exemplo, eu não quero fazer essa receita, mas... Aí, tem aquele amigo, aquele irmão, tio, primo. Marca todo mundo e diz, vamos fazer essa receita no Natal. Ela é muito deliciosa. Hum... Hum. Hum. Eu não tenho mais nada a dizer Eu não sei Vou Continuar falando de boca cheia Desejar um Feliz Natal para vocês Vou terminar de comer meus pastelzinhos Feliz Natal, meus lindos